Olá, gente. Boa noite. Mais uma vez estou aqui com a minha voz e com a Amanda. Ela! Oi! A, nois, a nossa bruxa ruivinha de Tuvalu. <risos> e a nossa bruxa ruiva também de Coreia. Não sei. Eu acho que você não foi retratada como bruxa ruiva dessa vez. Não, dessa vez eu não fui bruxa, né? Infelizmente. Eu adoro ser bruxa. Gente. <risos> e é isso. E a outra twin aí que tá perdida no meio da conversa. Lucas? Bunch. Eu mesmo. gente. Estou muito feliz de finalmente estar tá aqui com a Amanda. Mas triste ao mesmo tempo, porque ela tá fora do jogo. Eu queria que ela ainda estivesse no jogo, porque eu queria ver ela na final. sabe? Boa, não bueno, era a maior torcida que eu tinha, né? Que... Desculpa, Diego, você não sabia disso, mas... <risos> eu já imaginava. Mas Imagina, é. ainda temos o Samuel no jogo, né? Pra representar. É, Sim. tem ele ainda. Uhum. Sim, vai. Vamos lá. Amanda, você vai. saiu, que tava empatado, né? Você saiu, quase rolou umas pedras e tal, e você ia ficar imune, tava torcendo pra isso acontecer, mas não rolou, e o pessoal flipou. Você já imaginava que ia acontecer esse flip? Olha, se eu te disser, que assim, a gente fez uma chamada de Skype e tal, né, aquela coisinha. Aí, a hora que a gente entrou no Skype, eu comentei, eu falei, gente, eu tô com pressentimento ruim. Ah, mas deixa disso, é por causa da prova. Eu falei, gente, meu sexto sentido nunca falhou na vida. Eu tô com pressentimento ruim. Aí na prova eu já tava assim, tipo, ah, caguei, já tá tudo na merda. <risos> Aí eu falei, até comentei com o Samuel antes de votar, eu falei, Samuel, eu tô com um sentimento ruim. Aí ele, não, relaxa que vai dar certo. Eu falei, tá bom, deixei, né? A hora que começou a votação foi batata, eu falei, pronto, eu disse pra você, eu disse, eu disse. Aí ele pediu desculpa, e então tal, falei, ah, meu, relaxa, a gente achou que ia dar outra coisa, né, foi de última hora. A gente, tipo, tinha toda uma estratégia bolada, mas enfim, furou tudo e deu nisso que deu. Uhum. É, mas você acha que foi um erro muito grande? Foi, né? Ter usado o ídolo nele e não em você Mas você, você tinha certeza que iam um então, nele? Então, mas assim A gente A gente tinha uma percepção de que Ou eles iam nele No Samuel ou no Eduardo hum. Era assim, certeza que um dos dois ia Na nossa cabeça, né? Vendo o jogo deles de fora Só que na hora que eu Pressenti que ia dar ruim não dava mais tempo de voltar atrás. Aí eu peguei e falei, ah, deixa assim, eu também já tava meio cansada. Falei, ah, deixa como tá. Mas eu não me arrependi não. Eu acho que a gente fez certo. Mesmo ele não tendo levado nenhum voto, a gente seguiu a nossa intuição na hora, sabe? E ter usado o ídolo nele, tipo, meio que mostrou que, assim, ele era pra ficar, entendeu? Uhum. Sim, Amanda, eu tenho uma pergunta pessoal. Mas antes da é pergunta, eu vou fazer uma introdução aqui. Porque, assim, você é a única jogadora do ciclo, do ciclo não, nessa temporada, né, que eu posso argumentar, assim, porque eu joguei com você uma vez. E sim, você sim. sempre passa a ideia de líder. E nessa, tipo, você não constrói jogar em você porque, tipo assim, ok, você... Muitos falam que você só tem contato com quem você quer. Isso é uma realidade, você hum. fala com quem você gosta mesmo, e quem você não gosta, você é meu, Não foda-se, sim, é isso. Mas, tipo assim, <risos> é, você não considerou que as pessoas tinham teriam essa mesma percepção, que tiveram em Tuvalu, que lá você, te tipo, era sempre uma das cabeças. O, o pessoal tinha medo de falar com você, porque sempre achava que estava comandinho tudo. E, assim, por que que nessa você não considerou que esse, esse mesmo raciocínio ia ser utilizado, entendeu? Então, eu não considerei, porque todo mundo que saía do lado de lá, entre aspas, eles deixavam claro ah a Amanda tá arrastada a Amanda não sei o que Amanda é arrastada a Amanda é arrastada. então para mim eles estavam considerando como se eu fosse tipo uma carta coringa, sabe que eles iam me usar depois como se fosse uma volta mais para eles então na minha cabeça dessa vez eles estavam me vendo como sei lá tipo mais um ali que ia fazer voto para eles entendeu eu não achava que eles estavam me vendo como uma ameaça, porque oh, de fato nossa. ninguém me viu como ameaça, né? Vamos concordar com isso. Então eu tava de boa em relação a isso. Por isso que eu nem me preocupava tanto, eu só falava com quem eu achava legal mesmo, dane-se. Nem me preocupei, falei, ah, foda-se. Mas você sente, Mas... tipo assim, a, a sua câmera voltou, eu acho, peraí, deixa eu ver. Eu. Voltou? Não sei. Eu voltou. Eu tô voltou. Mesmo. Ah. É, você se arrepende de não ter feito, assim, social com as pessoas... Que você, tipo assim, a preguiça você, ou não? Olha, eu ainda tentei Eu tentei com algumas pessoas eu Falei, ah, vamos esforçar, né, porque Não vou ficar sentada esperando também Ainda falei com algumas pessoas, puxei um assunto E tal, só que assim Uma conversa tem que ter duas pessoas, concorda? Não dá não pra como? ser um monólogo Sim. Então, muitas pessoas que eu ia falar Ficava no oi, tudo bem, tudo e você? Acabou Aí ficava, meu, aí eu puxava um assunto assim Meio aleatório, tipo, ah, sei lá o que você faz a vida, uns negócios assim, meio tipo, pra não chegar metendo o jogo de Sim. cara, né? E eu lembro que em valor você detestava isso, né? de ficar tentando pegar... Então, não isso. Meu, é muito chato! E tipo, eu falava com a pessoa, a pessoa demorava pra responder um dia, às vezes, e eu falava, mano, dá um tempo, né? Tinha gente que não dava, inclusive o Cris, mano, o Cris, <risos> teve, teve um CT aí, que eu não lembro qual é mais, que... Tava eu, o Samuel, o Edu e o Adri conversando. Aí a gente tava falando, nossa, tem pessoa que eu nem falei ainda no jogo e tal. Falei, gente, meu bate-papo com o Cris é em branco. Nossa, sério? Falei, sério. Aí eu peguei, tirei um print e mandei, gente, é em branco. Eu nunca falei com ele. No jogo inteiro? Vocês não um jogo inteiro? Não, não no jogo inteiro. Teve uma época que eu ainda falei, ah, vamos lá, né? Uhum. Aí eu falei, oi, tudo bem? Tudo e você? E aí, beleza. Morreu. Mas o pessoal foi mandar. Vamos, sim. Anotado, então, aí ele falava: Nossa, mas essa prova foi difícil. Nossa, mas a gente tem que se preparar pra manjo. É, pois é. Nossa, mas eu sei o quê, tô nervoso. Eu, é, eu também. Aí, tipo, acabava aí. Aí eu falava: Gente. né, não, não dá. Aí eu desisti. Falei: Não, foda-se. Acho que com borba eu. Não sei, eu acho que não lembro se eu falei com o Borba, eu acho que não. Mas o Borba é quase unânime, né? Que ninguém tem contato com é, ele. O né? é, é, o Borba é uma planta ali, você não sabe é quem. <risos> e quem mais? Que tá ali agora? O Léo eu falei bastante, eu conversei com ele, principalmente depois que o não saiu, a gente conversou. Assim, tipo, de boa. Eu nunca tive nada contra o Léo, assim, nunca achei ele morto, nunca achei ele nada. Ele sempre foi uma pessoa bem divertida de conversar. Uhum. Mas só, eu acho... O Eric também eu falei pouco. Eu falei mais quando eu tava em, em grupo, assim. Mas com ele sozinho, foi, tipo, pouquíssimas palavras que eu troquei com ele. Pouquíssimas. Uhum. É, e você, quando você saiu de Turvalu, você falou que não ia voltar, que nunca mais ia, ia querer jogar, que não sei o quê. Eu já suspeitava que você ia jogar, né? Como você sabe. E eu Sim. sabia que o Samuel ia jogar. <risos> que o Samuel tinha que jogar. Então, e que, como foi essa reação? Ele que insistiu pra você jogar, você que quis jogar e jogar com ele como foi? Fala pra gente. Não, é que assim, eu até falei isso no meu texto de despedida, eu vou dar alguns spoilers. É, quando a gente foi convidado pelo bebê, eu fiquei pensando, tipo, mil vezes. Eu falei, mano, eu não acredito nisso. Acredito, Porque, cara, é muito estressante. Vocês sabem que é muito estressante. Terrível mesmo. Na época que eu joguei, eu tava na faculdade, então, tipo, eu tinha que lidar com trabalho, faculdade e jogo. Eu tava explodindo, a minha cabeça, nossa, eu falava pros meninos, eu falava, gente, eu não tô aguentando mais, pelo amor de Deus, me ajuda. E eu falei, eu vou, vou desistir, vou sair fora, eu não aguento. Aí eles, não, fica, pelo amor fiquei. Aí, quando eu, o VD me chamou, eu falei, Samuel, não vou, não dá, é muito estresse. É. Não, mas dessa vez você vai se divertir, porque não sei o quê, que, blá blá blá. Aí ele foi assim na minha orelha, né? Eu pensei, só nunca jogou. Essa pode ser uma chance dele jogar o VD e ver né, se ele gosta e tal da dinâmica, porque é diferente dos outros. Ah, vou tentar, né? Pelo menos eu vou ter ele ali do meu lado, vai ser divertido. Se eu não aguentar, eu peço para ele fazer a cabeça dos outros lá e me tirar. <risos> Aí foi tipo isso assim. Eu me nesse eu me diverti bastante, muito mais. Quinto valor, eu não levei muito, nada a sério, nada, nada. tipo... As pessoas estressadas e, ai meu Deus, e o Eduardo nervoso ficava falando comigo eu, gente, relaxa, calma, não precisa estressar. E eu, eu me diverti bastante, assim, eu não me arrependo não. Mesmo tendo saído, eu fiquei um pouco mais que Tuvalu, mas eu não me arrependo não de não ter ficado tipo no F5, de não ter ficado no F4, eu não me arrependo. E, e voltaria para uma terceira vez ou não? Olha, teria que testar -te demais. <risos> teria que ser, tipo, cara, esse jogo vai ser foda. Aí talvez sim. Tinha que colocar Samuel. Mas, mas eu dei sorte complona, pessoas... colocar todos os amiguinhos dela daí ela frente. É, então, mas as pessoas que eu joguei foi muito legal, porque assim, eu conhecia o Adri e o Edu do Real Life. Sim. Só que, tipo, eu nem lembrava que eu tinha conhecido eles lá. Aí a gente foi relembrando, nossa, é verdade, eu até falei que seu sotaque e tal. Então, foram pessoas que foi mais leve de levar o jogo, não foi com aquele clima pesado. Foi divertido. Uhum. Legal. gente quer começar com e... as perguntas agora? Vamos lá, faz aí. Vou começar com a do Pomplona. Isso. Ai, a pergunta do Gustavo Pomplona, que estava torcendo muito por você e que não queria que você aparecesse um entrevista de vídeo. E só pra você, provavelmente. E só pra você, viu? É assim, é isso mesmo. <risos> Ai, cara. Ele perguntou assim, qual a principal diferença do seu jeito de valor para o é esse? Ah, aquilo que eu falei, tipo, o valor, eu ficava muito paranoica, muito nervosa e, e ficava nessa tipo, meu Deus, o que a gente vai fazer, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ficava na prova e eu ficava nervosa, ansiosa. Dessa vez não, tipo, óbvio, dava aquela borboletinha no estômago assim na hora da prova, mas eu não ficava tipo, meu Deus, isso vale minha vida, sabe? Eu consegui levar hum. tudo na boa. Quando o pessoal saiu e começava a falar de mim nos comentários, eu tava, ah, foda-se. Então, tava tranquilo, foi bem mais divertido. Eu até comentei isso com, com o Edu hoje, eu falei que dessa vez foi bem mais divertido pra mim. Você viu também acho. que saiu mais preparada, né? Acho que você já tava mais... já sabia o que esperar mais sim, ou menos, entrou sim. mais sem com nisso. Exatamente, dessa vez, tipo, eu sabia, pera, quando eu chegar em tal lugar, eu faço... Entendeu? Eu tinha uma, uma visão melhor do jogo da outra vez, eu tava, tipo, um, sei lá, um cego no tiroteio, assim, não sabia o que eu tava fazendo ali direito, Foi só Foi o game também? Ou, tu falou ou não? Você tinha jogado antes? Não, eu tinha jogado antes, online, só que era um jogo bem de boa, assim, não tinha tanta pressão, não tinha tanta plateia, você assim, não ficava muito tenso. Porque, hum. né, vamos concordar que a plateia dá um, uma com pilha ali. com certeza. Com <risos> certeza. Aí tanto Faz que a, a gente conversava, a gente, mano, ignora a plateia. Se você for dar pilha pra plateia, a gente vai perder a nossa energia todinha lá. Uhum. Sim. Mas assim, eu achava que você tinha se divertido mais em Tuvalu. Sei lá por quê. Porque... Sério? Por causa dos seus amigos de lá e tal. E em Tuvalu, você foi bastante criticada também, não você, mas como seus amigos lá da Tribo Vermelha, porque vocês se fecharam entre vocês e vocês não falavam muito com os outros. Você continua igual? Olha, dessa vez eu demorei mais pra falar com o pessoal da outra tribo, porque, como eu falei, as pessoas eram mais divertidas e tal, então a gente ficou, eu, eu pessoalmente, eu fiquei tão, assim, abobada e brincando e zoando, que eu até esquecia, tipo, às vezes comentava, ah, fulano da outra tribo, e eu, quem? Oi? <risos> tipo, isso não era nem o Vino, hein, porque o Vino é uma casa parte, era, tipo, pessoas que participaram do jogo mesmo. Uhum. Aí eu esquecia Aí que eu fui lembrar, poxa, preciso, né, vamos acordar Aí eu fui falando com eles aos poucos, mas assim, também poucas pessoas me deram abertura da outra tribo Foi o que eu falei, quando a pessoa fica no Oi, tudo bem, tudo e você Eu falava, ai, ah, próximo, que eu não tenho paciência <risos> Tá contra mim, né, certeza é. <risos> não dá Você que não fazer. quer nem perder tempo comigo, então Sim, pra mim também, eu já largo, já... o Diego não, o Diego fica Tigo que fala depois. Eu já vou lá, tá bom. Tá. Ai, ah, é próximo. Vai. Agora a próxima ah, pergunta mil. é: Da Milene. Ela pergunta: hum. Quem você acha que vai pra final do VD Coreias? Olha, eu tenho quase certeza que o Léo vai. O Léo é um ótimo jogador. Admiro. E não queria que o Borba fosse. Gente, é sério, não me obrigue a votar no Borba, pelo amor de Jesus. <risos> Parece que é o mais sério que na final. Gente, é sério, não dá. Se eu ver o Borba na final, eu vou ficar muito decepcionada com todo mundo no jogo. Eu vou fazer testão de decepção pro jogo. Porque não dá. Não dá. E assim, eu queria muito que o Samuel fosse pra final. Eu queria muito que ele conseguisse ir pra final. Eu queria que a final ficasse entre Léo, Jaque e Samuel. Esses são meus três uhum. pra final. Uhum. São tipo os o top 3 para mim uhum. você não, Acho que seria um final disputado, né? O que, que você acha? Sim, Sim. Eu também Eu não acho, que tem inglês, acho isso. Ah, mas aí teria Nossa, mais minha... graça, fala Com certeza Eu Com acho que seria, seria uma final tipo... Não seria uma final Ah, você já sabe quem vai ganhar assim. Seria <risos> uma final tipo ó, oh, vamos ver quem vai ganhar Verdade. Tem mais pergunta aí, Diego? Tenta tá... você quer fazer, eu faço. Pode fazer. É, se o Samuel saísse assim agora, pra quem você torceria pra ser o campeão ou campeã do Eu confesso que eu ficaria em dúvida entre Jaque e Léo. Porque assim a Jaque, porque ela é uma fofa, eu conversava com ela, ela adora, adora a Jaque. E porque seria uma menina ganhando, né? Mas o Léo também teve um bom jogo, assim, então eu ficaria nessa dúvida, mas o meu coraçãozinho bateria mais pela Jaque. Eu acho que se dependesse do meu voto, eu votaria na Jaque. Uhum. Hum, você lembra da Jaque porque, do assim, Léo? Minha... Lembro. E na minha cabeça vai ser, afinal, Jaque e alguém, entendeu? Tipo, vai ter a Jaque... E vai ter mais alguém, porque eu quero muito que ela vá pra final junto com o Léo e Samuel, porque eu quero esses três na final, gente. Pelo amor de Deus. Tomara. Enfim, eu não posso falar o né, que, que eu quero, mas... <risos> <risos> Borra, você não pode... Você não pode torcer, Borra, a gente tem contrato. Não Segura, foi. Só... Ah, é verdade. Vamos. Tem mais ah, perguntas? É, né? vamos... Tem mais perguntas? Não, acabou aqui. Aqui okay, também. Então, vamos lá pro jogo dos colares? Vamos sim. Uhum. É hora do cheio. colar, colar... De ameaça do jogo, vai. Vixe. Eu vou... Ah. Ameaça? Eu acho que a ameaça pode ser o Cris. Porque ele é bem quietinho, sabe? Aqueles que uhum. fazem jogo quieto. Então, pode ser que ele tenha já toda um trama, uma trama na cabeça dele que né, ninguém sabe. Então, isso pra mim é mais ameaça do que aquele que joga descarado. Aquele hum, que foi tá jogo para todos os lados, então ele. Uhum. Viu, Cris? Você que veio me cobrar ontem no privado, falando que eu tinha falado que você era planta, não sei o que. Aí, você é uma ameaça. <risos> Agora sou meu alvo, amor. Amor. amor. Agora embraça esse alvo, viu? Vamos divulgar mesmo o alvo do Cris, já que ele queria tanto, né? Viu xingar não. a gente no PVT. Agora ele ganhou. Ganhou. para mim. Pronto, Cris, nova ameaça do Gay. Olha, lá, o colar de inútil, Cadela Ai gente, sério que eu vou ter que falar? Não é explícito isso? <risos> A gente não pode opinar por você Não pode Tá, então eu falo Pro Borba, né gente, porque é queiro né Não dá eu acho que ele já ganhou, né, Burn? Não tem como mudar mais o quadro do Borne. É, eu acho que. Eu acho que. É. Eu acho que... É. Ai, gente. A, a pessoa consegue ser planta pra qualquer coisa no jogo. A, tipo, acho que a única vez que eu vejo ele jogando é nas provas, porque no resto ele. Tipo... E alguém falou que ele era bom não, em prova, né? Eu não sei quem foi, não lembro. Tem Sim, falaram que ele era bom em prova. Sim, sim. Ele se empenha bastante, mas assim, não é a única coisa que é. Depende Com do certeza. jogo. E assim, tipo, eu juro, juro pra vocês, vou falar isso em primeira mão pra vocês. Eu esqueço que Borba tá no jogo. Eu esqueço. <risos> porque, tipo, sei lá, falando do jogo, pá, pá, pá, pá aí alguém fala Borba, Ah, é, né? Ele tá no jogo, verdade. Tipo, pff. Então é isso aí. Eu nunca sei que voto é o do Borba, tipo... Porque a gente é, não então, sabe a personalidade tô... dele, eu não sei o que, que ele pode escrever, entendeu? Eu sempre fico assim, qual seria o voto do Borba nessa hora? Não dá, você não, ninguém, ninguém sabe o que é, onde, como, ninguém sabe. E pra quem vai ao colar de baqueira? Aquela pessoa que vai fazer aquele big move, mas nunca faz, e vai chegar no final sem fazer esse big move. Ah, entre os que estão lá... Vixe, difícil. Porque assim... Como eu falei, o Léo tem um jogo bom, mas o Cris aparentemente come quieto. Então... Eu vou dar pro Cris só pra, pra não desmerecer tudo que eu já falei do Léo, porque eu seria contraditória. Mas, não sei, eu acho que eu dividiria e daria um pedacinho pra cada um ali. Um pedacinho pros dois. E o colar de amigo? Ah, o colar de amigo... Não pode ser o é claro. Samuel. <risos> eu daria pro Edu, porque ele é a pessoa que eu falo até hoje, assim. E ele é uma pessoa muito fofa. E, enfim, a gente até planeja de, de ir pro sul pra gente comer o um fundizinho junto e tal. Eu acho que ele foi um amigo que foi legal conhecer no jogo. Olha aí, Edu ganhando um colar de pessoa doce, né? Olha, é jogo. Maior vilão. Uhum. O maior vilão que você respeita de Coreia. Tem um lado docinho também. Ele é doce. Tá Lembrando que o Edu Leal estará no Encontrão, viu, Amanda? Se você quiser encontrar está convidada, não sei se alguém já te convidou. Aceito o patrocínio. Quem quiser pagar minha parte, estou aceitando, inclusive. Tem cinco meses, vamos lá. <risos> vamos que dá, tá? Aí você quer deixar um recadinho para alguém, assim? Pode ser dentro do jogo ou fora do jogo, falar algum Então, gente, eu gostaria de falar o seguinte. Eu... Fui citada várias vezes como arrastada, como é que não fazia nada, como é que seguia o jogo dos outros, e blá blá blá blá. Mas eu fui aquela arrastada que chegou mais longe de quem falou isso, não é mesmo? Então, se alguém quiser me chamar de arrastada da próxima vez, presta atenção no jogo, né? Não fica falando besteira, não fica comentando besteira. Vamos analisar primeiro, depois, aí você tem direito de falar merdas. A pessoa que falou sabe quem falou. E é isso aí. Quem foi? Eu não sei, eu sabe. De <risos> eu também não sei. <risos> e celular, vamos eu gosto de esperar. Vamos é. ver nos comentários do vídeo. Sabe? Mas eu sinto ah, que você. o nome ah, vai aparecer ah, nos ah, comentários. Sou... Não a carapuça vai servir. Bom. Ou vai ser colocar a carapuça, não é mesmo? <risos> e é isso, gente. É isso. É, isso. é isso. Ai, Amanda, adorei, viu? Fui muito rápido ah. essa conversa, adorei conversar com vocês. Falam muito bem, parabéns. Ai, obrigada. Fala mesmo, é um doce, gente. Pra quem tava achando que ela era uma bruxinha, ela não é bruxinha. Eu sou uma bruxinha de chocolate. Mas, e a sua, o seu nome do, do, da figurinha lá? É, fale com o Samuel, tá? Tem bruxinha. Tem bruxinha. Ah, que ótimo. Vai ficar marcada mesmo. E então é, é isso. Tá bom, então, tchau. Muito obrigado pela entrevista. Beijo, tchau. Obrigado. Ops.